Boa tarde, não sei que hora que você tá assistindo isso aí Gente, vamos fazer um vídeo aqui sobre comprinha nos Estados Unidos, tá bom? Esse é o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo foi sobre eletrônicos Se você assistiu, ó, uma das coisas que estou apaixonada Tem até que fazer um vídeo de review dos produtos novos da Apple dessa casa Mas o que que acontece? Primeira dica quando você for fazer compra nos Estados Unidos Esse vídeo vai ser sobre outlet, roupa, acessório, essas coisas, tá? E aí. Ai, Marisa, mas olha esse vídeo pra se mostrar que você é metida. Também. <risos> Brincadeira. Mas é pra poder mostrar pra vocês os valores e tal, pra vocês raciocinarem como que tá. Porque o que que acontece? Ai, tá barato, quero ir pros Estados Unidos. Mas você tem que lembrar que se você estiver indo pros Estados Unidos só pra fazer a compra, na, no, comprar as coisas do outlet, você tem que colocar aí nesse custo passagem, hospedagem, a alimentação. Será que a hora que só somar isso tudo no final, mesmo assim vai valer a pena você fazer uma viagem dessa pra comprar barato? Será que não seria mais barato você comprar aqui mesmo, mais caro? Então pensa muito nisso, tá? Porque eu fui aproveitando uma viagem, eu já ia pros Estados Unidos, porque eu tava voltando do Brasil, ia passar por lá E aí aproveitei pra fazer essas compras, beleza? Então não deixa de você pensar nesses custos, porque senão você acha que você tá economizando e meu anjo, você não tá, só tá gastando seu tempo é o seu dinheiro. Olha, um momento difícil. Eu queria me explicar antes de mostrar tudo que eu comprei, porque eu não quero críticas. Eu sei que você que tá assistindo vai me julgar, mas o que que acontece? Eu sou uma pessoa de 28 anos. 28 a 29? Quanto anos eu tenho? Eu nasci em 92, né? E aí... Fiz aniversário agora em janeiro, faça as contas E o que, que acontece? Eu tô num, num dilema na minha vida antes dos 30 Então tudo que eu vou fazer a facinha, tem que fazer isso antes dos 30, entendeu? E isso é uma coisa muito perigosa, porque... <risos> você, tá, você fica ousado quando você pensa assim, você fica ousado Mas, vamos lá, vai dar tudo certo, tá bom? Tenha um plano financeiro quando você for Tipo assim, ó, eu vou gastar tantos dólares e é isso porque se você não fizer isso, enquanto tiver dinheiro na sua conta, meu anjo, você vai gastar Porque aquele país, ele faz um negócio com você Ele faz você gastar, entendeu? Você olha e você fala, nossa, tá muito barato, eu não preciso, mas tá muito barato Nossa, você entra em pânico, entendeu? Não deixa a ansiedade e o pânico tomar conta de você quando você for dos Estados Unidos Fica calmo, fica calmo e segura o seu dinheiro que você tá gastando em dólares, entendeu? Menino do céu Vamos começar, vamos começar o julgamento Aqui tem coisa minha e tem coisa do meu marido Então vão ter peças masculinas também E na tela vai aparecer o preço que eu paguei Convertendo quanto seria em reais E aí assim a gente segue o vídeo, tá bom? Porque eu sei que a galera aí do Brasil assiste em peso Não só a galera que mora aqui na Irlanda Bora! A primeira loja que eu vou falar vai ser sobre a loja Gap Ou Gap, eu não sei como que fala Eu sei que depois que a gente foi no Outlet, comprou tudo que a gente queria Inclusive esse moletom aqui, que é o padrão deles, né Ele tava com preço de 40 e poucos dólares E com o desconto, a liquidação que tava na loja na hora Por ser Outlet eu paguei 24 dólares, gente é o melhor moletom que eu já tive, sério, é muito confortável, muito quentinho, ele vem aqui com capuz, ó Nossa, vale a pena demais esses moletons da Gap O que que acontece? Depois que a gente foi no Outlet, depois de tudo, a gente foi passear foi fazer um turismo, tinha dois dias pra passear por Miami, além dos dias das compras E aí eu falei assim, chega de gastar, já acabou meu dinheiro, não tem mais nada A gente foi e achou uma loja da Gap no centro da cidade, longe de Outlet, longe de tudo, que estava fechando se tem uma coisa que eu desejo pra você Se você for nos Estados Unidos É que você encontre uma loja com queima de estoque Real, assim, que seja fechando Essa loja ia fechar, tipo, em dois, três dias do dia que a gente foi E eu tava, assim, tudo 80% de desconto Então essas primeiras compras que eu vou mostrar aqui agora Foram nessa loja, tá? Então presta atenção Isso aqui não é preço de outlet Foi uma coisa atípica que a gente deu sorte E achou lá nesses preços Então o que eu comprei? Essas camisas, ó de flanela, sabe? É um tecido bem grossinho, bem quentinho. Então eu comprei essa daqui, uma rosa, e o Sheldon comprou uma pra ele também. O preço original dessas camisas seriam 49 dólares cada uma, e como essa loja tava em liquidação, não sei o que, não sei o que, a gente pagou 7 dólares em cada flanela dessa. Oh, meu Deus, que emoção. Nessa loja que tava fechando também tinha esses shorts aqui, ó. Eu acabei comprando dois: esse creme e esse branquinho aqui. Que o preço original deles era R$39,90 39,90 e eu paguei também 7 dólares em cada um. Esse tecido é muito bom. E sabe aquele short que ele não é apertado demais, não é curto demais? É, nossa, maravilhoso esse short. E esse tecido dura pra sempre, né? Essas blusinhas aqui também. Estavam mais de 30 dólares e com desconto Isso aqui é uma blusa de frio, manga comprida, normal Paguei 5 dólares dentro dessa liquidação Ok Ah, esse aqui é outro moletom Basicão também, branco Que vem com aquela parte de trás um pouco mais longa, sabe? Um pouco mais estiloso foi 9 dólares e o preço original dele era 39,95 dólares Um cinto, é o último item dessa loja, esse cinto aqui, que ele tava acho que 20 e poucos dólares E com a liquidação do final da loja tava 4 dólares, comprei também, é um cinto normal, tá vendo? Mas ele é muito lindo. não vai focar, meninas, não vai focar Tá? Ah, é. por último, essa calça jeans aqui, ela She do Sheldon o preço dela era 80 dólares Gente, esse jeans é muito bom O preço dela era 80 dólares e na promoção tava 15 dólares Aí o foi comprar uma calça pra ele também beleza? Agora deixa eu falar pra vocês sobre outlet. Eu fui em dois shoppings. O Dolphin Malls, que na verdade ele não é um outlet, ele é um shopping que tem todas as grandes marcas reunidas num lugar só. Acaba que como ele é o maior e tem tudo ali junto, ele é o mais famoso. Mas ele não é um outlet em si, tá? Ele é um shopping. Lá dentro você vai achar, por exemplo, o outlet da Vans, o outlet da Nike, que são é, lojas que estão ali em liquidação em redução de estoque. Então então é interessante você comprar. Mas fica de olho porque como é um shopping, muitas lojas não são outlet, então tem preço normal. É mais barato porque é Estados Unidos? É mais barato, mas você não vai achar liquidação e promoção e coisa que vai te ajudar. Uma coisa importante é você pegar isso aqui, ó, que são os passaportes. Geralmente, esses shoppings, esses outlets assim, eles têm um caderninho de desconto que vai pra cada loja. Alguns é pago esse caderninho, você compra esse caderninho com esses descontos. No caso do Dolphin, não é. Tá, é só você ir A hora que você entra, já tem uma banquinha de informação Ali, você já pede Ah, eu queria os tickets, o catálogo de desconto E aí eles vão dar pra você No caso do Dolph é um passaporte Aí dentro tem todas as, as marcas Com o desconto de cada marca E na hora que você for pagar no caixa É só você mostrar esse passaporte Que eles vão adicionar aquela porcentagem de desconto Em cima do preço da etiqueta Então acaba que fica, tipo, muito vantajoso Outra dica é você pesquisar No site simon.com tá? Aparecendo aqui pra você O que que acontece? Isso daí é uma rede de outlets premiums O segundo lugar que eu fui Foi no Sol, Sol's Grill Sol... Ah, esqueci o não? Vai estar escrito aqui que é um outlet dessa rede de outlet premiums. Quando você entra nesse site, eu recomendo você baixar o aplicativo, que é mais fácil você achar os descontos. Baixa o aplicativo deles, fala qual outlet que você tá, porque vai ter os deals, né, as descontos, as promoções, os, os, os acordos ali, pra você ter um pouco mais barato. Então, aquilo ali é alimentado por semana. Então muda, pode ser que na semana que você tem promoção do dia dos namorados, promoção de Natal, do dia das crianças. Então na época que você for, com certeza vai ter um monte de promoção rolando, e você pode economizar Gente, nesse aplicativo você acha desconto de 25% Em cima da etiqueta Então pensa, você vai na Nike por exemplo A Nike o tênis está lá 50 dólares e aí por estar tá Numa sessão especial ali dentro da Nike Todos aqueles tênis ali Tem 20% de desconto Então na etiqueta tá 50, tem mais 20% de desconto A hora que você chega no caixa Se você mostrar o print desse aplicativo Ou do site da Simons Você consegue aquele desconto que tá ali Tipo 25% em cima daquele preço final. Então é desconto sobre desconto. Outra loja que tem muito desconto bom com esse aplicativo da Simons é a Gap e a Tommy Half Fire. É muito, muito bom você comprar assim, porque eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui, um casaco que ele tipo tava mais de 90 dólares e eu paguei 15, com essa sobreposição de desconto. Então fica de olho nisso, olha direitinho, pesquisa com calma pra você poder conseguir Ir lá e aproveitar todas essas promoções. Agora vamos passar para a próxima loja. Gente, agora falando da Calvin Klein, as famosas cuecas da Calvin Klein, tá? A gente comprou esses pac, esses que vêm desses pacotes assim que vem cinco cuecas, e aí você usa o desconto do passaporte que eu ensinei pra vocês e tal, no fim sai 8 dólares cada cueca. E eu não sei vocês, mas eu lavo as roupas minhas e do Sheldon, tudo em máquina de lavar. Você como é que vocês lavam a roupa de vocês. E aí, dependendo da cueca, você lava duas, três vezes já estraga. Essa da Calvin Klein, ela dura, tipo, muito, e ela continua nova e ótima. Então, ela vem nesses saquinhos assim, ó. Outra dica também, a Tommy faz isso, a Calvin Klein faz isso, a Gap faz isso, a Hollister faz isso É você comprar camisetas nesses pacotes Quando você chegar na loja, você vai ver que vai ter os kits de camiseta Geralmente são cores básicas, tipo, branco, cinza e preto, sabe? São coisas, assim, cores mais básicas Mas são camisetas, quer ver? Eu tô até com uma aqui, deixa eu abrir pra vocês Essa daqui foi da Calvin Klein, ó Ó Aí vem com a marca aqui no escrito aqui no, no pezinho dela e a camiseta basicona. É 100% algodão, isso aqui é ótimo, ótimo, ótimo pra lavar, pra tudo, pro dia a dia, é super confortável. E se você comprar nesses pacotes sai tipo 4, 5 dólares cada camiseta dessa. Então o Sheldon comprou na Calvin Klein Comprou na, vou mostrar pra vocês Comprou na Tommy, comprou na Hollister Inclusive na Hollister, essas camisetas Nesses sacos plásticos assim Que vem duas, três, padrão O tecido é muito melhor do que A que você paga 15, 16 dólares Lá separada no Outlet E sai tipo 8, 9 dólares cada uma Quando você compra nesse saquinho É uma opção legal pra você comprar A outra loja que eu queria falar pra vocês é a da Polo A gente só comprou Você é a Calvin Klein também? A gente só comprou uma camiseta na Polo Porque os preços não estavam muito bons E aí o Shadon queria uma camiseta branca Deles, básica E aí ele acabou comprando lá E ela custou 9 dólares Essa daqui ó, vem só com a logozinha deles No peito, sabe? E basicona, t-shirt mesmo Mas se você curte, vale a pena comprar no, no Outlet Esse Outlet que eu tô falando agora É o South Gribble lá, Esqueci o nome, vou, vou anotar aqui que a gente usou os descontos do aplicativo que eu ensinei pra vocês no começo do vídeo, tá? E aí na Calvin Klein a gente comprou esse pacote de camisetas que eu falei pra você Veio um cinza, um preto e um branco É Camiseta básica dentro desse saquinho mais barato E as camisetas são ótimas, entendeu? Resolve o problema do menino Que ele vai trabalhar todo dia Então é ótimo ter essas camisetas padrões assim Que você só joga e aí parte com a calça jeans e vai embora, entendeu? O que mais? Próxima loja é a Hollister, que eu falei pra vocês, é, o já comprou essa camisa aqui, ó, que é daquele material que eu falei pra vocês, que é bem grossinho, quentinho, foi, custou 15 dólares, o preço original era mais de 40, e aí tinha um desconto de 30% na loja, mais o do passaporte, ela ficou 15 dólares, e aí ele comprou também o kit que eu falei pra vocês Que vem naqueles saquinhos mais baratos Acabou que saiu 12 dólares cada camiseta Então elas são todas iguais Vem só com a logo da Hollister aqui, basiquinhas E aí ele comprou é, o kit que vinha essas cores aqui, ó Um rosa, um azul clarinho e um azul Ani, vale muito a pena, a gente, essa camiseta. Meu Deus do céu, ela é muito boa, ela dura muito. Não cria bolinha, o tecido não. Sabe? É ótimo. É ótimo, Tanto que homem é simples, né? Por que mulher não é simples assim? Olha aí, comprou um monte de camiseta, pronto, é roupa o ano inteiro. Oh, meu Deus. Mulher, vestido, saia, blusa, peito, não sei o que, é, puxa. Tá, próxima loja. Gente, pausa, pausa. Agora que eu lembrei uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, os preços da etiqueta, mesmo que você calcule os descontos, tudo, quando você chegar no caixa, eles vão acrescentar as taxes, né? O, os impostos, uma taxa de imposto. E cada é, região dos Estados Unidos é um imposto diferente. Então você precisa ficar de olho, porque você nunca vai pagar o preço da etiqueta ou o preço com desconto. Sempre lá na hora do caixa eles vão adicionar um valor. Em Miami é 7% então na hora que eu ia planejar a compra eu entrava na loja, enchia o carrinho, experimentava escolhia, calculava os descontos e aí eu tinha que no final acrescentar esse 7% porque é o dinheiro que ia sair do meu bolso lá no caixa, tá? então não esquece disso porque senão você vai fazer suas contas, as suas é, programações financeiras ali e aí a hora que chegar no caixa, cadê o dinheiro, né? você gastou mais do que você precisava porque tem que acrescentar os 7% no caso de Miami, não esquece disso, viu? até uma água que você comprar Vai acrescentar esse, essa porcentagem Que, meu Deus do céu, eu fico doida Se eu não me engano, em, Ma é, em Orlando É um pouco mais barato, é 6,5 eu acho Mas em Miami é 7%, então Esses valores que eu tô falando pra vocês Já são valores finais, já com taxa Já tudo pago, tá? Próxima loja é a Vans na Vans, a gente entrou lá porque eu queria comprar aquele tênis que todo mundo tem, com o um negocinho branco assim do lado. Só que a hora que eu experimentei, sabe que não bateu no meu coração? Tava 30 dólares e... não, mentira, tava 42 dólares. E aí tinha uns modelos que não é aquele preto com branco, né, que são mais coloridos, uns xadrezinhos, que tinha de 30 dólares. Mas eu não achei que eu ia usar muito e eu tô nessa vibe que eu só compro uma coisa que eu vou usar muito, sabe? Que eu vou usar de verdade. Então acabou que eu não comprei. Mas o Sheldon, o louco da camiseta, porque, meu Deus, ele comprou, gente, muita camiseta. Eu acho que ele perdeu o controle. Tomara que ele não assista esse vídeo que eu tô falando mal dele. <risos> ele comprou umas camisetas muito legais, eu adorei, olha. Aí vem com essas estampas assim atrás. Eu não sei o preço individual, porque isso aqui, sabe quando você entra na loja... Ai meu Deus, tô quebrando o cenário, viado. Sabe quando você entra na loja e tem aquelas bacias, assim, aquelas caixas que estão tipo, muita promoção, essas coisas aqui e tá tudo bagunçado? Essa camiseta ele pegou lá, essas três camisetas Que é essa daqui, ó, que eu adorei a estampa também E essa daqui que tem manga comprida e tal e um skatinho, deixa eu mostrar pra vocês e Um skatinho aqui, tá vendo? Eu achei uma gracinha essas camisetas é, então, como ele comprou as três e cada uma era de um preço, porque eu tava lá nesse, nesse basquete lá, nessa. Basquete, basket. Tava lá nessa bacia é, Eu não sei o valor exato, mas as três Deu 27 dólares, tá? Então, quem gosta aí da Vans, ó Dá pra você comprar umas camisetas legais lá Barato Próxima marca Pessoal, a próxima loja é a Columbia É uma loja que se você mora num país Numa cidade que é muito frio Tipo, ou que você passa frio o ano inteiro É muito bom você investir Por quê? Porque não estraga Tipo, nossa, a roupa dura muito É quente de verdade, sabe? Te deixa confortável na rua você não passa sufoco, não passa frio, nem nada Então de todas as, as lojas e marcas, assim, dessas coisas de frio De segunda pele, essas coisas, de manter coisas térmicas, te manter aquecido Eu acho que a Columbia é uma das melhores Aqui na Irlanda a galera tem mania de usar North Face Mas é muito caro aqui na Irlanda E eu não, enfim, eu nem achei ela pra vender lá nos Estados Unidos Nem vi, às vezes eu até tinha, mas eu nem vi Essa da Columbia é maravilhosa E aqui na Irlanda é uma pequena fortuna eu comprei essa daqui porque agora eu comecei a correr na rua Então quem gosta de fazer esporte, olha como que ela é por dentro Não sei se vocês vão conseguir ver ela tem essa camada, tá vendo? Meio que de alumínio Que aquilo mantém a temperatura do seu corpo E ela é super fininha não deixa, Ela não segura suor Então ela não deixa você ficar molhado E é maravilhoso Porque ela, ela não impede a sua mobilidade nem nada E te mantém aquecido. E eu já testei ela Eu já corri aqui na Irlanda com ela E, gente, é muito boa essa camiseta Muito quentinha Então eu comprei isso daqui, né? Serve como segunda pele Mas eu comprei pra poder fazer exercício outdoor, né? Na rua Comprei esse fleece também também deles. Gente, se vocês não estão entendendo o que é a segunda pele, o que é esses negócios de roupa termal, o que é fleece, tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards, ensinando você a como não passar frio no inverno. Então você pode viajar pro Alasca, pro lugar mais frio do mundo, que se você usar essas técnicas que eu aprendi e ensinei nesse vídeo, você vai ficar tranquilo. E essas peças aqui fazem parte dessa estratégia de você não passar frio nunca mais na sua vida. E essas da Colômbia são uma das melhores marcas que tem, para esse objetivo. Esse daqui, que tem esse de alumínio, ele tá. Foi esse casaco que eu falei pra vocês que eu consegui, tipo, é, pagar menos da metade com o passaporte, mais o desconto da loja. O preço original desse aqui é 60 e poucos dólares. Dentro da loja tinha uma promoção que ele tava por 40 e poucos dólares, se eu não me engano. É né? 46 dólares. E com o passaporte eu peguei mais um desconto e eu paguei 20 dólares. Gente, vocês têm noção que eu paguei 20 dólares nessa... Não. E essa daqui foi o mesmo caso. Paguei 19 e pouco dólares nela. E essa outra aqui é a mesma da minha, só que pro Sheldon, né? Porque o Sheldon também corre. Então é a, é a masculina pra ele correr, tá? E ele comprou o fleece também. Porque assim, tudo que eu compro, ele compra igual. <risos> ah, e aí a gente comprou um fleece pra mim, um pra ele. E essa térmicazinha aqui de alumínio pra mim. E uma pra ele, tipo... Nossa... Acho que de tudo que eu comprei esse aqui foi o melhor. Porque isso aqui realmente a gente precisa usar, entendeu? Faz a diferença quando você vai viajar. Conforto no frio, gente, é tudo. Porque senão sua viagem acaba. Se você ficar molhado, nossa, não. Melhor coisa que tem foi ter comprado isso daqui. E vamos para a próxima. Tá acabando, gente. Eu juro. O vídeo tá grande, mas tá acabando. Tentando fazer rápido, que é pra vocês assistirem até o final. A tome agora. Lembra que eu falei pra vocês aqueles sacos aqui, ó? Que, ai, ah, esse aqui é de meia Mas é parecido com esse aqui que vem as camisetas Que é mais barato de comprar E são ótimas e tal A Tommy também faz isso E tava uma promoção de que se você comprasse um pacotinho desse O outro saía metade do preço Ou seja, no fritar dos ovos Ficou 6 dólares cada camiseta dessa daqui Da Tommy Básica, só que aí a logo vem na, perto da barra aqui, ó E aí o Sheldon comprou, tipo Um pacote que vinha cinza e azul e preto e um outro pacote que eu já perdi aqui, mas ficou 6,50 dólares cada camiseta dessa de algodão da Tommy, ok? Essa daqui eu comprei pra mim, é uma blusa de frio normal, tá vendo? De manga comprida. Ela tava de 38 dólares por 9 dólares, 9,90 na verdade, 10 dólares, né? Então eu comprei essa daqui por 10 dólares. Essa outra aqui, ela tava de 45 dólares e com os descontos, as promoções todas que eu já expliquei pra vocês Ela saiu por 15 dólares Então foi 15 dólares essa daqui Ela não é de algodão Ela é como se fosse uma lã, bem fininha É super quentinha essa blusa E ela é ótima, ela é muito confortável Ótima pro inverno É Agora a calça Calça jeans da Tommy, gente Dura, meu Deus Calça da Tommy da Gap É um negócio assim que você compra pra você esquecer E aí, agora que o Sheldon Eu tô convencendo ele a parar de comprar só jeans Porque só compra roupa jeans ele tá começando a comprar umas calças coloridas, tá vendo? Que eu acho super elegante e você e veste super bem E essa daqui, o corte dela é muito bom Então rapaz, vocês estão procurando calça, quer sair de calça jeans e quer ter uma calça com um corte mais bonito Esse tecido aqui da, da Tommy é maravilhoso E essa calça saiu por... <risos> esqueci, peraí Achei ela era 40 dólares e saiu por 19,90. Tá? Foi 20 dólares essa calça aqui da Tommy Verde. Agora, esse item aqui era é um negócio que eu queria há muito tempo. É um colete, tá vendo? Ele não tem manga. E eu queria esse colete há muito, muito tempo. Eu já vi ele aqui na Irlanda por 150 euros. E é óbvio que eu não ia comprar, né? Fiquei só no sonho. Quando eu cheguei lá na Tommy ele tava por 120 dólares. Mesmo assim eu não ia querer pagar 120 dólares nesse negócio. Eu falei, ah, não vou pagar essa fortuna num colete. Ele é muito quentinho, é muito bom. A hora que eu fui olhar no... pra cima tinha uma placa com 70% de desconto. Quando eu fui passar ele no caixa ele ainda tava com... Eu consegui mais acho que 12% por causa do passaporte do shopping. E, no fim, eu paguei, acho que foi 30 dólares nele. R$29,90. Então, assim... Ai, gente, eu acredito que eu comprei. É uma peça que eu queria há muito, muito, muito, muito tempo. Estou muito feliz. Agora, a última loja foi a TK Maxx. Então, só para explicar para vocês. Quanto eu vou comprar, se você quiser economizar de verdade, veja se a loja é a Outlet. Outlet da Nike, Outlet da Vans. Se você não achar a loja que você quer o seu produto... Em função de outlet, com é, formato de outlet, você pode ir em algumas lojas. TK Maxx, Ross e tem uma outra que eu esqueci o nome, acho que é Bloomingdale's. São três lojas em que essas marcas, quando o produto tá em ponta de estoque, quando o produto tá em ponta de estoque, eles pegam e levam pra essas lojas, e aí as lojas dão mais promoção ainda e você consegue comprar. Só que, gente, comprar nessas lojas é muito difícil, porque é muito bagunçado, as peças ficam todas misturadas, parece que explodiu uma bomba lá no meio da loja. Meu Deus do céu, você sabe que é o dia que eu fui tava muito desorganizado, mas é difícil. Ross, TK Max são lojas que você vai gastar muito tempo. Então, por exemplo, você vai na loja direto da marca, tá tudo organizadinho por tamanho, por cor, por modelo então é muito mais rápido e mais fácil e lembrando que esses outlets são gigantescos, então tipo abre 10 horas da manhã e fecha 9 horas, 9 e meia da noite e você não consegue visitar tudo você não consegue fazer tudo que você quer então é uma corrida contra o tempo se você for nessas lojas, tenha em mente de que o tempo tá passando e você precisa ir nas outras coisas, não se perde, entendeu? porque tem amigo nosso que foi uma vez e contou pra gente que ficou o dia todo só na Ross ou na TK Max, quando viu já tava de tarde, enfim toma muito cuidado com isso, tá? aí a gente encontrou algumas peças bacanas lá, aqui na Irlanda é muito frio e o Sheldon não tinha nenhuma calça pra correr que fosse é, térmica, né? que fosse aquecida, então ele achou essa daqui da Nike, ela tava de 90 dólares ele pagou 40 dólares nela, é um pouquinho cara, mas é uma calça importante pra se ter aqui na Irlanda e eu comprei esse moletom aqui, ó da Tommy, que ela é de zíper, né? E ele foi 25 dólares. Ele tava de 82 dólares por 25 dólares na TK Max. Ah, é uma dica muito importante que eu não dei pra vocês. Meia! Meu Deus do céu, eu sou apaixonada nas meias da Tommy. E eu comprei também na. acho que foi direto na Tom que eu comprei. Gente, essa meia da Tommy, ela é muito quentinha. Muito quentinha e extremamente confortável. O Shogun comprou um pacotinho pra ele também. Ele comprou preta, porque ele gosta de meia preta. E eu sou a louca da meia branca. E aí eu comprei, veio 12 pares. E cada uma saiu por... Ah, foi por isso que a gente comprou. Tava assim, você comprava um e a outra saía por pela metade do preço. 50% de desconto, né? Cada meia dessa saiu, cada parte de meia dessa saiu por 3 dólares gente, essa meia é muito boa meia dessa por 3 dólares, meu Deus do céu eu fiquei louca, eu não preciso nem dizer que eu comprei uma porrada de meia agora só tem meia branca, tudo igual e o Sheldon só tem meia preta, tudo igual Outra coisa que compensa muito comprar nos Estados Unidos são eletrônicos E tem algumas lojas muito boas para isso A melhor delas, na minha opinião, é a Best Buy Porque eles sempre, tipo, ganham de preço da, da grande maioria E a Amazon A Amazon não tem loja física, mas tem o site, né? E você compra e você pode é, pedir para entregar no hotel que você tá ou no Airbnb Uma dica muito importante Dessa vez a gente ficou em Airbnb e assim, o Airbnb ele era compartilhado, era uma casa com vários quartos e cada quarto era um Airbnb e aí eu fiquei com medo, falei como é que eu vou pedir coisa pela internet e vai chegar lá, vai que outra pessoa recebe, vai que eu vou perder esse produto né, eu fiquei com medo tem uma opção de Amazon Locker, tem como você mandar o seu produto para os lockers é, que ficam espalhados pela cidade. Eu escolhi um lo locker, é tipo um armário, a Amazon coloca o seu produto lá, tranca, te manda por e-mail uma senha e você abre esse armário com essa senha que eles mandaram e pega o seu produto. E aí eu escolhi um, um locker que era tipo muito perto do Airbnb e era no estacionamento de um hotel Então eu cheguei lá no estacionamento do hotel Digitei a senha que eles me mandaram A portinha abriu onde estava o meu produto E eu, comprei, eu peguei o produto Comprei um tripé para GoPro Que tem um pezinho, né, e tal Aí olha, ele tem um pezinho, tá vendo? Para colocar a GoPro E aí ele Torce, cresce, esse tripé era tudo que eu precisava Porque eu quase não uso a minha GoPro por causa disso Porque o tripé que ela tem hoje ele é só desse tamanho aqui, ele é só um suporte pra segurar, e eu precisava de mais. Então esse daqui resolveu o meu problema, eu tô extremamente satisfeita com essa compra. E eu não lembro o preço, vou colocar aqui na tela o valor que eu paguei. É bem mais barato que aqui na Irlanda, por isso que eu tive que passar por isso. Perfume. É, perfume é uma coisa que nos Estados Unidos compensa muito comprar. Eu não olhei, quem acompanha, me acompanha no Instagram, arroba Maria Quer Viajar, eu postei o dia do Outlet Então tá, até as coisas que eu não comprei Eu postei, mostrei os valores e tal Pra vocês, então você tem que acompanhar lá Pra você não perder essas coisas E aí o Sheldon comprou esse perfume aqui pra ele Que vinha numa caixa Com o um kitzinho, tá vendo? De pós-barba E tal, foi 55 dólares É... Montblanc, Dizer nele que compensa que aqui na Irlanda é bem mais caro, ele comprou e eu comprei pra mim esse daqui, Chuan, Chuan que é o meu perfume, né, e veio com uma amostra grátis, assim, pra você, uma versão menor, tipo amostra grátis, né, pra você levar em viagem e tal. E eu não lembro o preço, vou colocar aqui também, que ficou bem mais barato do que comprar aqui na Irlanda. Agora, último produto pras meninas, né? que Ou rapazes também, porque tem muito homem que usa, fica bem bonito. Pulseira da Pandora, né? Eu não sei se vocês conhecem aquelas pulseiras que colocam os charmes que vai contando a história da sua vida. Uma, pan uma pulseira da Pandora na, na, em Miami custa 55 dólares. Gente, isso é muito barato, você não tem noção tanto que isso é caro no Brasil e aqui na Irlanda. Então eu comprei uma pulseira pra mim, porque eu tinha dado a minha pra minha irmã e eu tava só com os charmes guardados. Guardado, sem pulseira, eu fui lá e comprei uma pulseira nesse valor que eu falei pra vocês e acabou, não acredito que eu consegui terminar esse vídeo deixa aí nos comentários se você gostou foi um vídeo meio difícil eu fiquei um pouco desconfortável de fazer porque meio que é a exposição, né do dinheiro que eu gastei, o que eu comprei eu fiquei meio ali na dúvida se eu tava me expondo demais se eu tava fazendo conteúdo relevante pra vocês eu espero que as dicas tenham ajudado vocês esclarecido um pouquinho sobre os preços de Miami, para você gastar o seu dinheiro lá. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!